Parabéns, Sefor! Juntos escrevemos mais um capítulo na história da formação e da institucionalização da educação à distância no IFES.